Fala galera, beleza? Estou aqui de novo no canal, destruindo a ejaculação precoce. Para deixar mais três dicas de alimentos para te ajudar a controlar a ejaculação. Mas antes, preciso que você dê um like e se inscreva no canal para que esse vídeo possa ser compartilhado para milhares de homens que, assim como você, sofrem desse mal. Lembrando que essas dicas de alimentos vão te ajudar a controlar, mas caso você queira finalizar de uma vez por todas a ejaculação precoce. Vou deixar o guia definitivo que me ajudou a me livrar desse mal, na descrição desse vídeo. Agora assista a esse vídeo até o final e preste bem atenção nos ingredientes. Aqui estão alguns dos remédios caseiros mais comuns para o tratamento. Primeira dica. Alho. Alho é um dos vegetais mais comuns encontrados em casa, benéfico no tratamento da ejaculação precoce. O alho costuma ser chamado de penicilina do pobre homem porque serve como um reforço antisséptico e imunológico eficaz. Por ser um rejuvenescedor sexual, pode melhorar as atividades sexuais. Faça em casa mastigue de 2 a 3 dentes de alho cru diariamente mastigar regularmente 2 ou 3 dentes de alho cru ajuda a tratar além disso comer pão de alho preparado com grãos integrais ajuda na produção de espermatozoides saudáveis segunda dica onion ônio é considerado um afrodisíaco eficaz e um dos melhores potenciadores da libido, mas suas propriedades geralmente não são conhecidas. Faça em casa. Pegue uma cebola branca, retire, esmague e frite na manteiga. Essa mistura pode ser tomada diariamente com uma colher de mel mas certifique-se de consumi-la quando o estômago estiver vazio por pelo menos duas horas. Este remédio ajuda a tratar a ejaculação precoce, impotência e perda involuntária de sêmen durante o sono ou outros momentos, conhecidos como espermatorreia. Terceira dica. Cenoura. As cenouras são consideradas valiosas na cura da impotência. Faça em casa tome 150 gramas de cenoura picada, com um ovo e meio cozido e uma colher de sopa de mel. Tome esta mistura, uma vez por dia durante um mês. As pessoas que geralmente são tensas e sofrem de distúrbios sexuais podem encontrar alívio, pois esse remédio caseiro aumenta a resistência sexual. E essas foram as dicas de hoje. Se gostou, não esqueça de dar um like e se inscrever no canal. Agora é com você. Boa sorte e tamo junto.